Um dos outros pontos altos dessa nossa missão da Frustia Traction. Está aqui o Agro Sempre Sebrae com vocês. A gente veio visitar e conhecer né, uma plantação de uva aqui, desde o campo à mesa. Então aqui estamos falando de uma propriedade familiar, onde toda a produção é transformada em vinho, não tem uva de mesa. E esse vinho, ele é feito o que a gente chamaria aí no, no, no Brasil de uma produção nômade. A Ana Maria, que nos mostrou a propriedade, ela não tem um local para a produção do vinho. Ela aluga a infraestrutura do vinho. E o mais curioso disso, o mais sensacional disso tudo, é que é um vinho com denominação de origem, de Madrid. Ou seja, toda a cadeia produtiva, ela como agrônoma, produtora de uva, uva para vinho, vinho transformado num produto com denominação de origem de Madrid. Então é isso que a gente almeja aqui, né? A gente viu umas uvas com um extremo estresse é, hídrico, eles têm uma, um, novamente um déficit hídrico muito grande, uma falta de água muito grande, e eles projetam a planta para isso mesmo. A uva é uva para vinho, maravilhosa, lembra muito a região lá de Palmeira do Oeste, São Paulo, que é para uva de mesa, mas essa é só para vinho mesmo. Muito saborosa. Essa é muito docinha, gostosa. Hein? Na vinícola, nós observamos que ela tem uma produção mais estruturada, mais preparada para fazer a logística que chega até o centro de Madrid com mais facilidade. Já aqui na propriedade agroecológica, onde é produzido tomate, pepino, berinjela, abobrinha, ela tem uma dificuldade muito grande em fazer a logística do produto dela. E isso acaba impactando na receita da propriedade, o que dificulta ela a produzir mais, a ter a escala na produção. Hoje, basicamente, as pessoas vêm até a propriedade adquirirem os produtos diretamente no campo. Ela mesma, a produtora, nos informou que, por várias vezes, ela deixou de produzir porque não tinha como ela vender. E isso me remete muito à propriedade rural no Brasil. Existem muitos agricultores, principalmente no Vale do Ribeira, apesar de ter produtos de excelente qualidade, eles não conseguem escoar a produção. Então, talvez, a ação de cooperativas ou associações seja algo de suma importância para essas pequenas produções, né? Bom, a pequena produtora aqui que a gente está conhecendo, ela conseguiu equacionar, ela conseguiu viabilizar o negócio dela tirando a logística de entrega para receber os clientes aqui. Então, com isso, ela conseguiu permanecer na terra, viabilizar o negócio dela, porque é um casal apenas de, de produtores, eles não têm funcionários, apesar de toda uma pressão que existe em volta deles, né, uma, uma pressão imobiliária, inclusive. E logo depois de uma pandemia, né, de uma guerra na Ucrânia, enfim, tudo, tudo isso daí que foram é, problemas que chegaram, as consequências chegaram até eles, ainda assim, eles conseguiram a permanecer aqui e viabilizar o negócio. E eles estão aqui ainda hoje lutando. Parabéns para esse casal.